Vamos agora, pessoal, resolver a questão 3. A questão 3 diz, calcule a integral tripla, essa integral tripla aqui, de 0 a 2, de 0 a 2, de 0 a 2, de x² mais y² mais z², dz, dy, dx. Para poder calcular uma integral dupla iterada como essa, a gente vai pegar e integrar primeiro internamente, ou seja, integrar a nossa, fazer a nossa integral com relação a z com esses limites de integração, ok? Então, a gente isola essa integral só com relação a z, e vamos resolvê-la inicialmente. Lembrando que aqui, quando a gente for resolver essa integral, a gente tem o x ao quadrado, que é uma constante com relação a z. O y ao quadrado, que é uma constante também com relação a z. E o z ao quadrado, que é uma variável com relação a z. Então, isso vai resultar numa integral que vai ter a ver com quem é constante e quem é variável com ela. Essa integral vai dar o seguinte. E essa integral resulta em x² vezes z, porque a gente manteve o x² como uma constante, multiplicou por z, que é a nossa variável de integração, mais y² vezes z, que também manteve como constante, multiplicou pela variável de integração e x cubo sobre 3, porque a gente somou 1 no expoente 2 do z e dividiu por 3. Isso continuando de 0 até 2. Então, esse foi o resultado da nossa integral primeira. Agora, a gente precisa substituir os valores 0 e 2 na nossa, no valor de z dentro dessa integral. Okay? Então, fazendo essa substituição, colocando no lugar de z 2, Substituindo z por 2, ficamos com x ao quadrado vezes 2. y ao quadrado vezes 2 e 2 ao cubo dividido por 3. Menos, substituindo z por 0, a gente fica com x ao quadrado vezes 0, mais y ao quadrado vezes 0, mais 0 ao cubo dividido por 3. Okay? Lembrando que isso tudo aqui vai dar zero. Então, no final, a gente vai chegar na seguinte expressão. Para o resultado da nossa integral inicial, nossa integral com relação a z. Então, quando a gente multiplica esse 2 pelo x e 2 pelo y ao quadrado, e resolve esse 2 elevado ao cubo, a gente fica com 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 8 sobre 3. Esse é o resultado da nossa primeira integral. Essa primeira integral, a gente vai ter que agora fazer a integral disso com relação a y. Vamos lá? Vamos lá? A expressão da integral com relação a y vai ficar sendo a seguinte. Integral de 0 a 2, dois, de 2x² dois mais 2y² mais 8 terços. Como a gente está integrando com relação a y, esse 2x² vai ser uma constante. Assim como esse 8 terços também vai ser uma constante. Então vai estar tá na integral o 2y ao quadrado com relação a y é o um, que vai ter uma importância maior na no nossa integral. Os outros a gente vai integrar como constantes. E o resultado dessa integração vai ficar sendo aquele 2x ao quadrado que era constante, vai ser só multiplicado por y. Assim como o 8 terços que era constante, também vai ser multiplicado por y. E o 2y ao quadrado vai receber um mais um no expoente, vai virar 2y ao cubo dividido por 3 isso está indo de 0 até 2. Agora a gente precisa fazer a substituição de 2 e 0 no lugar de y em toda a nossa expressão. Então substituindo inicialmente y por 2, a gente vai ter 2x² x ao quadrado vezes 2 mais 2 vezes 2³ sobre 3 mais 8 vezes 2 sobre 3. Agora a gente substitui por zero e subtrai os 2. Substituindo agora o y por zero, a gente fica com 2x² vezes zero, que vai dar zero, 2 vezes zero ao cubo sobre 3, que também vai dar zero, e 8 vezes zero dividido por 3, que também vai dar zero. Então todo esse lado aqui da nossa expressão dá zero, e só o lado da esquerda que vai interessar a gente para escrever agora de uma forma melhor o resultado da segunda integral, integral com relação a y. Então o resultado que ficou dessa integral dupla foi 4x² multiplicando 2 pelo 2x² mais 16x² multiplicando esse 2 pelo 8 que aparece como resposta desse 2 é, ao cubo mais 8 vezes 2 virou 16 também. Então ficamos com 4x² mais 16 sobre 3 mais 16 sobre 3. Isso aqui ainda pode melhorar, a gente pode escrever isso como 4x² mais 32 sobre 3. Esse aqui é o resultado da nossa segunda integral, a integral com relação a y. Agora a gente tem que fazer a integração disso com relação a x. Então a integral que a gente vai fazer com relação a x é 4x² mais 32 sobre 3 dx. Isso aí vai resultar em... 4x³ x sobre 3 mais 32x sobre 3, porque aquele 4x² soma 1, vira ao cubo e divide por 3, e o 32 sobre 3, que era uma constante, ganha um x, o acompanhando. Isso vai variar de x igual a zero até x igual a 2. Inicialmente, substituindo agora o x por 2, a gente vai chegar em 4 vezes 2³ sobre 3 mais 32 vezes 2, sobre 3. Agora, substituindo o x por 0, a gente chega em 4 vezes 0 ao cubo sobre 3, que vai dar 0. E 32 vezes 0 sobre 3, que também vai dar 0. Então, tudo isso aqui vai dar 0. Então, a gente só vai se preocupar com esse primeiro resultado. E melhorando ele aqui, multiplicando o 2 ao, ao cubo pelo 4 e o 32 pelo 2, a gente chega em 4 vezes 8, dividido por 3, mais 64, dividido por 3. A gente ainda pode multiplicar esse 4 pelo 8 e chegar em 32 terços mais 64 terços, que é igual, igual a 96 sobre 3, que é igual a 32. E essa é a resposta da nossa integral tripla, 32. Voltando aqui para visualizar o todo... A gente primeiro resolveu a integral com relação a x, ah, desculpa, com relação a z, e encontrou 2x² x mais 2y² mais 8 terços, fez essa integral com relação a y agora, desse resultado, chegou em 4x² x mais 32 terços, fez a integral agora desse resultado com relação a x, dentro do nosso limite de integração, e chegou em 32.